E aí galera, beleza? Essa música que eu vou tocar agora é autoral Ela se chama Nono Andar E eu espero que vocês gostem E é tão difícil Esquecer você e é tão difícil não te ter aqui E é tão difícil esquecer você E é tão difícil não te ter aqui O teu cheiro ainda existe em mim Amor porque você não quer voltar atrás em me ver Ah, o meu coração chega até doer Só de pensar que nunca mais eu vou te ver chegar E ver se parar com essa tua indecisão porque eu tenho muito amor para te dar Vou fazer um café pra gente conversar Volta logo que eu preciso te abraçar Eu ainda Mesmo a bem que você vinha me amar. lá, la, laia, laia, laia, laia, laia, la, laia, laia, laia, laia, laia. Vou fazer um café pra gente conversar. E quem sabe a gente possa se amar outra vez lá e aqui no não andar lá e lá lá iá, lá, iá, lá, iá, lá iá. Valeu pessoal.